Bom pessoal, estou voltando aqui mais com mais um vídeo sobre a Ship 2. Estou recebendo aqui hoje dia 17 de novembro, o ano 2015, hoje terça-feira. Mais uma mercadoria que retornou, uh, vindo lá do Ship 2, passou pela alfândega. E vocês podem observar que infelizmente eu fui também taxado mais uma vez aí, pela Receita Federal dos Correios. Vocês podem observar, a mercadoria chegou aqui agora. Eu já dei uma adiantada e já abri aqui mais ou menos o pacote, porque senão eu teria que usar a tesoura lá e segurar o celular ao mesmo tempo. Eu estou abrindo aqui para vocês. Vocês podem observar que o pacote já estava aberto, que eu mesmo fiz. E... Esse é um relógio simples que eu comprei um daqueles sites chineses <coughs> para a gente fazer o teste e ter certeza que a mercadoria realmente está chegando aí para vocês pelo chiptool lembrando mais uma vez que o chiptool é uma empresa muito séria muito idônea e essa questão da taxação está fora do do alcance deles porque uma vez que isso acontece aqui no brasil né então tá aí a mercadoria é um relógio vocês podem observar ó, muito bonito maravilhoso um relógio adquirido daqueles sites da china e relógio de 30 metros de profundidade que né aguenta até 30 metros mercadoria parece ser razoável, eu fiz na realidade um teste, esse relógio custou 18 dólares e 75 centavos nesse site chinês, e eu pedi que eles redirecionassem para mim, para o chip uma vez que, no caso da China, demoraria um pouco mais, mas essa questão da demora é, não altera tanto, porque uh, vai da China para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para cá, levou mais ou menos uns trinta dias aproximadamente para essa mercadoria chegar aqui envolvendo e um embarque na própria fiscalização da alfândega nos Correios né que é um processo um pouco lento e, e eu fui taxado em R$ reais e 74 centavos nessa mercadoria como aconteceu naquela mercadoria anterior que é do Centrum aquela vitamina que eu havia adquirido eu também fui taxado nesse relógio aqui bom Logicamente, a, a gente vai fazendo alguns testes e, pela minha conclusão, pessoal, eu acredito que, em se tratando de pequenas encomendas para uso pessoal ou coisa assim, dependendo do produto, eu realmente acho que compensa, mas alguns produtos até que não. Então, se você realmente deseja entrar na área de importação para uma revenda aqui no Brasil realmente é, seria mais interessante você registrar sua empresa como importadora até um MEI, né microempresário empresário individual pagar as taxas normais e logicamente em grandes quantidades aí você vai cair dentro de uma outra classificação que seria interessante você verificar junto com a receita ou mesmo um contador que está ou até mesmo um despachante aduaneiro que está por dentro dessas taxas no Brasil Bom, então tá aí, essa então é a última mercadoria que chegou, eu não tenho mais nada para vindo por aí, uma vez que o Natal agora as coisas vão complicar um pouco mais, em virtude também da demanda, né? E automaticamente nós vamos deixar para fazer os próximos vídeos com relação a essa questão de mercadorias, somente lá para o ano que vem. Mais uma vez, obrigado gente pela atenção. E um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para todos que nos, nos assistem nesses determinados horários. Obrigado, fico com Deus.